Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Hoje eu tô aqui com a minha prima Ana Ana Letícia E o meu primo Paulo É que a gente vai lá no... A gente não, é só eu com os meus pais A gente vai no encontrinho do Kids Fo, Pra quem não conhece São esses dois aqui E aí... E aí a gente vai lá no autógrafo do livro deles Eles vão dar autógrafo Então a gente se vê lá Gente, a gente já chegou aqui na Bienal do Livro, meu pai e eu estamos muito felizes, a minha mãe tá ali atrás, olha, é e a minha lá, avó lá. ali. <risos> e a gente, e eu tô louca para ver o KitFan, e, e gente, a minha mãe também é viciada no KitFan, ela ri muito com os vídeos deles, ela gosta muito dela. Mãe, se a Rafaela ver esse vídeo, o que, que você gostaria de falar para ela? Ai, eu amo. Eu amo demais. <risos> ai, ai, ai. Então, gente, quando eu chegar lá dentro, eu vou mostrar pra vocês. Hold me close till I get up. Time is barely out of sight. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. And love is all we'll ever trust. I don't know. com meu pai, que a é minha mãe foi comprar o livro e eu já estou aqui esperando para o meu que disponha eu estou muito feliz e muito ansiosa né? então depois eu falo mais com vocês quando eu estiver com ele ou comprar o livro eu estou aqui com a minha avó eu estou aqui esperando os meus pais foram lá comprar alguma coisa para gente comer então... eu comi hambúrguer de manhã já é duas horas da tarde tá não. Aí, gente A gente já saiu da fila Eu já tô com a senha Ó, é uma coxinha E aí, eu já, a minha mãe Comprou o livro, olha que lindo, gente Aí E quem compra na pré-venda Ganha Essa cartela de figurinhas, ó Viu, gente? Então eu, eu tô passando um pouco de mal Eu tô com dor de cabeça E eu tô com dona Argar mas eu vou assim mesmo, na né, gente? que eu gosto muito deles Então eu quero ver muito eles assim mesmo Então, quando eu estiver lá com eles Ou fazendo outra coisa Eu mostro pra vocês Gente, agora a gente já está indo Agora a gente já está indo para lá pra ver para ver o que então, Pra ver o kit dispôs, tá, gente? Então vamos ir Vamos lá Então tá gente, e a turma está voltando, então daqui a pouco quando a gente vê eles eu falo mais com vocês. <risos> Chegando a vez dela trabalho pra fazer, porque tem que jogar de roupa várias vezes, aí bota roupa, tira roupa, bota roupa, tira roupa, aí vou um monte de vezes isso, gente, e depois ela falou assim, entendeu eu, entendi, aí ela, aí foi muito legal, gente, aí Ai, gente, eu aí, aí no final quando ela tava saindo de lá, eu falei, eu tava, ó, eles estavam aqui, aí eu tava saindo de lá, eu lembrei, falei, bem assim pra eles, Meu coração deu para minha mãe tudo. Eu não me lembro de gente então... Só...